Este padre, aliás, ex-padre, quebrou seus votos e agora vai se casar, deixando assim o um povo religioso irado com ele. Nesse vídeo vamos analisar esses votos que foram quebrados por ele, para saber se eles, o povo religioso tem tanta razão assim de ficar tão irado com ele, a ponto de alguns até amaldiçoar o ex-padre. Vamos analisar e ver se há necessidade de tanta intolerância assim por parte da classe religiosa. Bom, antes de nós analisarmos os votos que foram quebrados pelo padre, né, que agora é ex-padre vai se casar, é preciso a gente saber uma coisa, talvez você caiu nesse vídeo assim por acaso e não está sabendo o que está acontecendo. É, um certo rapaz por nome de Rogério Carvalho resolveu largar seus votos e se casar. Esse Rogério Carvalho ele participou de um programa do Pablo Marçal, é, um programa chamado La Casa Digital. E nesse programa ele resolveu largar seus votos Quebrar seus votos religiosos E se casar E num evento que aconteceu é, Do pior ano da sua vida também Comandado por Pablo Massal Ele resolveu contar esse testemunho E deixando assim a nação religiosa Irada mesmo com ele A ponto de alguns até amaldiçoar o ex-padre Por ele ter quebrado os votos agora e se casar Se você não viu o vídeo Vou deixar o link na descrição Nos cards e também no primeiro comentário fixado para você ver o vídeo e analisar e depois voltar aqui nesse vídeo e analisar conosco os votos que ele quebrou Se realmente tinha a necessidade de tanta intolerância assim por parte da nação religiosa Que ficou muito irado com ele Agora vamos analisar os votos que foram quebrados Bom, o primeiro voto que ele quebrou, que deixou o povo religioso ali irado Foi o voto de pobreza Que segundo a argumentação do povo que comentou ali no vídeo Peço a você que veja o vídeo, deu mais de mil comentários eu até achei que ia dar mais comentário do que visualizações E as pessoas que concordaram foram muito poucas Foram aí uns 5% de pessoas que concordou com ele E essas 5%, uma, menos de meia dúzia, umas 4, 5 pessoas só que teve coragem de falar alguma coisa Esse voto de pobreza é utilizado por muitos sacerdotes Da religião católica, budista, de várias religiões é utilizado esse voto de pobreza o que, que eu acho disso? O que, que eu penso? É, a luz da Bíblia, né? não é o que eu penso, mas a luz da Bíblia é, Esse voto de pobreza, ele não pode ser uma regra De forma nenhuma para uma pessoa ser sacerdote Não há base bíblica para isso, para ser uma regra um sacerdote ter um voto de pobreza É sim uma opção Seja um sacerdote ou não É legítimo, tudo bem Se você se sente feliz de fazer isso, tudo bem Mas não podemos de forma nenhuma falar que isso é regra Porque a Bíblia não coloca isso como regra ah, mas Jesus foi pobre. Jesus, a gente tem que entender, a, a missão de Jesus, o propósito de Jesus na terra, veio para pregar o evangelho, as boas novas do reino, fazer o sacrifício ficário e voltar para o Pai. Esta era a missão dele. Ele não tinha outra missão. Para quem não sabe, ou que não analisa a Bíblia de uma forma correta, tinha muitas pessoas ricas em volta de Jesus. José de Arimateia, é, Zaqueu, ele devolveu quatro vezes mais o que... O que roubou das pessoas e deu metade aos pobres, mas por ser um homem muito rico, com certeza ainda sobrou muita coisa e Jesus não falou nada com ele, muitas pessoas ricas andaram com Jesus e Jesus nunca é, falou nada com ela, ah, o jovem rico, o jovem rico é porque Jesus viu que o coração dele estava na riqueza diferente, porque Jesus disse que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro, e sem contar que muitas outras mulheres de homens ricos andavam com Jesus a ponto de a Bíblia dizer, né? depois eu vou colocar aí na, na, na edição esses, esses versículos. A Bíblia diz que as mulheres ajudavam a Jesus com as suas fazendas. E sempre que Jesus precisava de dinheiro para comprar alguma coisa, tinha dinheiro para comprar. Judas era o tesoureiro, entendeu? Quando No milagre, no milagre da multiplicação dos pães, eles tinham dinheiro para comprar, mas não tinha onde comprar. Então eles tinham dinheiro para comprar Então falar que Jesus não não não usava dinheiro no seu ministério É uma tolice É não analisar a forma a Bíblia de forma correta O voto de pobreza é algo opcional Não há, não, não é uma regra Para que se ser um sacerdote Precisar fazer um voto de pobreza Primeiro a gente tem que analisar a Bíblia E saber o que que é um sacerdote hoje Eu recomendo a você ler as cartas de Pedro Pedro fala muito bem que nós, todos nós, somos reis e sacerdotes de Deus, ok? Então, não é uma regra, é uma opção. Então, não pode de forma nenhuma falar que uma pessoa que largou o voto de pobreza, falar que ele está fazendo algo tão terrível assim. Ah, quebrou um voto, fez errado. É uma regra de homens. Deus não colocou essa regra, não estipulou essa regra em cima de ninguém. E mesmo que a pessoa cometa um erro, Deus é justo para perdoar. Nós não podemos ser tão intolerantes assim com uma pessoa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus veio nos libertar da religião, das tradições pesadas que o povo já vivia naquela época. E o povo está querendo trazer isso tudo de volta. Então o voto de pobreza é uma opção, é algo individual, é algo íntimo de cada pessoa. Você pode ser salvo, tanto tendo riquezas ou não. Essa é uma verdade. Agora o voto de castidade, outra coisa que caiu matando sobre o padre, dizendo que ele não poderia ter quebrado o seu voto de castidade, que um homem, um sacerdote, tem que, tem que ser casto. Não tem base bíblica para isso. Não existe base bíblica para isso, para dizer que um sacerdote é uma regra, o um sacerdote é uma obrigação de um sacerdote ser casto. Portanto, no passado muitos padres se casaram discípulos se casaram, os sacerdotes do templo de Salomão eram casados, o primeiro papa que eles dizem que é Pedro, mas não é porque é uma interpretação errada do texto, que Pedro não foi o primeiro papa, e mesmo que fosse, né, ele não poderia ser exemplo de castidade porque ele era casado, entendeu? Então é... Castidade também é algo individual de cada pessoa. Eu conheço muitas pessoas que nem religioso é e resolveu viver só. Aliás, sozinho não, a viver sem um cônjuge, viver sem, sem se casar com uma pessoa. E buscou alegria em outras coisas, né? nos amigos, no trabalho, entendeu? O próprio Jesus diz que, é, que alguns preferem viver assim. Uns se tornam até eunucos, está escrito na palavra. Alguns preferem viver dessa forma. Mas quem não puder que se case, Paulo diz isso. É melhor que vocês vivam como eu, porque Paulo ele se entregou sua vida para poder pregar o evangelho e nem se casou. E ele disse assim: é melhor que vocês fossem como eu. Mas se não puder, é melhor que se case, porque é melhor do que se abrasar. Então você percebe que também é uma opção. Nem sacerdotes, nem uma pessoa comum é obrigado a ser casto para se enxergar a Deus. Muitas religiões é, usam é, a castidade para dizer que assim você vai ser puro E você vai conseguir se chegar a Deus mais fácil Ter uma intimidade com Deus melhor Isso é uma grande mentira Ah, Jesus era castro, caramba, Jesus, já falei isso E isso é muito claro na Bíblia Jesus, o, o, o, ele, o propósito dele era pregar as boas novas O propósito dele não era se casar, trabalhar para poder ter um, um, um sustento na terra, não o, o, o, a missão dele naquele momento naqueles três anos e meio era pregar o evangelho do reino, fazer o sacrifício ficário, o sacrifício que só ele poderia fazer e voltar para o pai, essa era a missão dele, muitos dizem, muitos historiadores dizem que Jesus até se casou que teve uma relação lá com Maria Madalena e teve filhos e tudo mais Olha, eu digo para essas pessoas que, que falam isso, para poder tentar matar a nossa fé, eu digo assim, olha, mesmo que se ele fosse casado e tivesse filhos, ele continua sendo meu salvador, porque ele fez algo que ninguém poderia fazer. Mas isso é outra história. Mas falar que só porque Jesus foi casto, agora os sacerdotes também têm que ser casto que é uma regra, não é regra. É uma opção, entendeu? Não só de sacerdotes, mas uma pessoa comum também, se ele sentir no coração e achar que assim ele vai ser feliz e ser feliz dessa forma, é melhor que fique, mas se não conseguir, como disse Paulo, é melhor que se case. Nós temos que analisar o que é um sacerdote nos dias de hoje na igreja. Não nas religiões, nas milhares de religiões que existem no mundo, mas na igreja. Porque a igreja de Cristo não é uma religião. Servir a Jesus não é uma religião. Servir a Jesus é um estilo de vida, é um caminho a seguir que vai nos levar para o céu. É totalmente diferente, porque a religião não está religando o homem a Deus há muito tempo Deixe seu comentário embaixo para a gente saber o que você pensa sobre o assunto Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para a gente saber outras opiniões Deixe um like, porque deixando o like, assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas E assim a gente vai saber mais opinião de outras pessoas a respeito deste assunto Tá ok? Se for alguma coisa que eu deixei de falar ou falei a mais, escreva aí nos comentários Eu peço a você que veja o um vídeo lá que deixou o povo irado Deu mais de mil comentários malhando o rapaz O Instagram dele está lá no vídeo Caso você queira entrar em contato com ele E no mais a gente tem que ter compaixão no nosso coração Porque Jesus ele veio para salvar e não para destruir Ele veio para salvar e não amaldiçoar Como muitos amaldiçoam a vida das pessoas Por não aceitarem a sua forma de pensar Nós temos que ser livres em Cristo Amém? Que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre a sua vida. Um abraço. Deixa o povo falar. Cumpra o que Deus pede para o coração de vocês. Porque as pessoas perguntam, Rogério, você se arrepende de alguma coisa? Nem saudade eu tenho mais. <risos>